Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso programa está, como sempre, maravilhoso. Eu trouxe para esse mês de outubro, que é o dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Esse mês aí a gente está conversando com os nossos seguidores do Rio Mafra Mix, do programa Dicas de Saúde, contando um pouquinho dessa especialidade que é a fisioterapia, para você que não conhece, e precisa da ajuda desses profissionais. E hoje eu trouxe uma outra fisioterapeuta. O nome dela eu já vou contar para vocês, tá? E essa fisioterapeuta ela trabalha com fisioterapia neurofuncional. Tudo bem, Eduarda? Então, muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Lucimara, nossa colega de profissão também, né? A gente sempre diz que a fisioterapia, ela nunca trabalha sozinha, é sempre uma equipe, seja enfermeiro, médico, toda aquela equipe do hospital ou do ambulatório, a gente sempre trabalha em equipe. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Ainda mais, como você falou, no mês de outubro, que no dia 13 foi comemorado o dia do fisioterapeuta. Para mim é uma grande honra, porque né? a reabilitação das pessoas, dos nossos pacientes, isso é muito importante, né? E as pessoas que estão aí precisando de fisioterapia, né? Estão conhecendo um pouquinho, então, dessa área. E eu queria que você contasse para nós o que, que é fisioterapia neurológica e neurofuncional. Porque tem, às vezes, o médico fala, ah, você vai precisar de uma fisioterapia neurológica, neurofuncional, o que seria isso? Então, a fisioterapia, na verdade, o fisioterapeuta que trabalha com a parte neurológica é, com, é chamado de fisioterapeuta neurofuncional. porque O fisioterapeuta, ele é capacitado e ele restabelece a função do nosso paciente. Então, ele dá a função, ele adapta a função, enfim. Então, por isso que ele é chamado de fisioterapeuta neurofuncional, não neurológico. É, e me diz uma coisa, existe uma diferença né, entre fisioterapia neurológica e neurofuncional. Você poderia nos explicar isso? É, na verdade, a nome, nomenclatura, né? Neurológica e neurofuncional. Como eu falei ali, da, é, porque o fisioterapeuta ele reestabelece a função. Então, na verdade, é a mesma coisa, a fisioterapia neurológica e neurofuncional, só mudando a nomenclatura. Uhum. E hoje a gente chama neurofuncional, não fisioterapia neurológica. É essa fisioterapia, ela trabalha com pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral. Traumatismo crânioencefálico para as pessoas saber, né? Sim. E me diz uma coisa, quais são os recursos, né, que vocês trabalham para reabilitar esses pacientes? Então, como você falou, a gente trabalha, trabalha com pacientes que nasceram com alguma patologia neurológica ou que ao longo da vida foram ad é, adquiriram essa lesão neurológica, né? Então, a gente trabalha com paralisia cerebral, Parkinson, Alzheimer, é, pacientes lesados medulares, traumatismo craniano. Então, toda essa parte que afeta o nosso sistema nervoso, a gente trabalha. E os nossos recursos, eles são diversos, né, Lucimara? Então, a gente, a gente sempre diz que a gente tem uma caixinha de ferramenta. Cada fisioterapeuta tem a sua caixinha de ferramenta. Então, quando o paciente chega a gente, a gente olha o nosso paciente, a gente faz uma avaliação e a gente abre a nossa caixinha de ferramenta e vê o que, que o nosso paciente vai precisar. Hoje a área neurológica, neurofuncional, ela cresceu bastante e é uma área que abrange muita coisa. Então a gente tem várias técnicas, é, a gente sempre, é, no meu consultório, a gente não trabalha com protocolos. Isso é uma coisa que a gente gosta de frisar bastante, porque a gente não gosta de trabalhar com um protocolo que né, ele tem uma, um determinado começo, enfim, a gente não trabalha com protocolo, a gente sempre trabalha com a nossa caixa de ferramenta. Então, cada paciente vai ser avaliado individualmente e ele, a gente vai usar a nossa ferramenta adequada para aquele paciente. Então, hoje a gente tem, no meu consultório, a gente trabalha com uma gaiola de suspensão e com uma esteira própria para treinamento locomotor, né? Então, a gente consegue trabalhar com o paciente em pé, usando as estratégias de suspensão. A gente tem um guincho de suspensão que trabalha com, é, com todos os tipos de paciente, então ele aguenta até 150 quilos. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem legal lá, sabe? E me diz uma coisa, é... na realidade... É, Para melhorar a função motora, né, é, quais as estratégias, além dessas que vocês utilizam, quais são as estratégias, né, hoje mais utilizadas na fisioterapia neurofuncional? Então, o, a gente reestabelece função do nosso paciente, seja de membros inferiores, nossas pernas, pés, ou seja dos nossos membros superiores. Então, a gente trabalha reestabelecendo a função desse paciente que ele perdeu, enfim, por alguma patologia que ele adquiriu ou nasceu. Então, hoje a gente consegue, na fisioterapia neurofuncional, tinha o hands-on e hands-off, que a gente chama. O hands é a fisioterapia antes, antigamente a gente colocava a mão no nosso paciente, ah, eu quero que ele pegue uma caneca, então eu vou ajudar ele a pegar uma caneca com pontos chaves, enfim, essa técnica. Hoje, com o avanço dos estudos e o avanço da fisioterapia neurofuncional, hoje a gente usa o hands-off, que a gente tira a mão do nosso paciente. Então, a gente vai posicionar o nosso paciente, dar o melhor alinhamento biomecânico do nosso paciente para a gente poder tirar a mão desse paciente e ele fazer sozinho. Que A gente, né, a gente acredita e a gente está usando que quanto maior autonomia o meu paciente tiver, mais ele vai aprender mais, ele, os neurônios dele vão fazer mais ligações, vai ter mais correntes ali, sinapses, enfim, ele vai conseguir ter uma melhora melhor do que se a gente ajudar no movimento. E me diz uma coisa, você tem alguma dica, assim, por exemplo, o paciente, né, ele fez fisioterapia na clínica, esse paciente neurológico, ele se fadiga bastante, né? Uhum. Então, assim, tem alguma dica para você passar para os nossos seguidores, para essas pessoas que têm familiares, assim, algum cuidado especial quando ele chega em casa que pode ser realizado? Então, o que a gente sempre diz, que a gente gosta também de frisar bastante no nosso atendimento, no meu atendimento, né, que a fisioterapia, ela vai muito além do consultório. Porque a gente sempre fala, o paciente, ele vai para o consultório, ele fica 50 minutos com a gente, no máximo uma hora, tem paciente que vai uma vez na semana, tem paciente que vai duas, mas a maioria do tempo ele está em casa. Então, se a fisioterapia não sair do consultório e for para a casa do nosso paciente, o nosso trabalho, ele não vai ter o objetivo que a gente quer. Então, a gente sempre tem que passar orientações para os familiares. Então, a gente sempre passa orientações que nem a gente brinca, né? Se eu passar, ah, um exercício, vamos fazer exercício. Às vezes o paciente não vai fazer, mas, por exemplo... O paciente, a gente está treinando no consultório, sentar e levantar da cadeira. Parece muito simples falando, né? Quem, às vezes, não tem um conhecimento, às vezes, não tem um familiar passando por isso, mas o sentar e levantar da cadeira, para muitas pessoas, é muito difícil. E é uma tarefa que, quando a gente consegue, é uma realização muito grande para nós, terapeutas, e para o nosso paciente. Então, a gente sempre é, passa uma dica, por exemplo, né? É, ah, e quando você for levantar da tua cadeira, em vez de você levantar uma vez e ir, você senta de novo e levanta. Não vou passar, levanta, ai, faz 10 repetições em três séries. Não, vamos fazer, em vez de você levantar uma vez e sair andando, você levanta, senta mais uma vez e sai andando. Para não se tornar chato e uma coisa amassante. Então, a gente sempre passa o que mais vai chegar perto da realidade do nosso paciente. Porque hoje a primeira pergunta, quando o nosso paciente chega no nosso consultório, o que a gente faz é, no que eu posso te ajudar? É, não é o que é, está que que te atingindo, o que, que você teve, é no que, que eu posso te ajudar? Porque o que a gente quer que o nosso paciente, a fisioterapia neurofuncional é isso. O que, que o nosso paciente fazia antes da lesão que ele não consegue fazer agora? Talvez seja uma coisa simples, pentear o cabelo. Simples, para nós, que não temos uma lesão neurológica. Então, ah, eu quero pentear meu cabelo sozinha, ou quero levar meu neto para a escola andando. Então é isso que a gente chega e a gente vai perguntar para o nosso paciente. E, em cima disso, a gente vai trabalhar. Por isso que eu digo que a fisioterapia é muito além do consultório. Ali é só um começo. Mas Tra todo o tratamento. Trabalhar fora. a necessidade que ele está apresentando no Sim, momento para ele exatamente. poder se restabelecer para ter uma vida Sim. tranquila. Não adianta né? eu avaliar o meu paciente. Ah, ele está com falta de força muscular no braço. Mas se o que ele mais quer hoje é levar o neto dele andando para a escola, o que, que vai adiantar eu ficar fortalecendo o braço dele no nosso consultório? Se a maior queixa dele é levar o neto andando para a escola. Então é isso que a gente chega e pergunta: o que, que eu posso te ajudar? E ele vai dizer qual que é a sua principal queixa. Ah, eu quero pentear meu cabelo. Então, sim, vamos fortalecer o membro superior e vamos fazer com que ele faça é, pentear o cabelo sozinho. Mas se a necessidade maior dele for andar na rua para levar o neto dele na escola, então a gente vai treinar isso. Vamos começar no consultório treinando ele andar no consultório, mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai para a rua. Então, porque não adianta eu treinar com ele andando no consultório, porque no consultório não tem obstáculo, não tem barulho, não tem degrau, não tem rampa. Então, a gente tem que sair do consultório. Então, a fisioterapia neurofuncional, ela é muito mais do que quatro paredes. Ela é muito ampla, É muito né? ampla, sim. E, e também requer carinho, atenção ao paciente, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, que às vezes as pessoas ah, iniciam a sessão de fisioterapia, né? O, o atendimento da fisioterapia e, ah, eu é, não quero mais, então eu queria que você falasse algo de incentivo para esses pacientes que iniciaram a fisioterapia, né, porque tem um longo caminho ainda, mas para que eles não desistam, né? Sim, hoje eu atendo mais a área infantil, né, tendo mais criança. Então, até a minha sócia, a Gabriela, vai vir em outro momento, ela atende mais a parte adulta, então eu vou deixar uma mensagem para os pais dos meus pacientes, né? Os pais, ou responsáveis, é o comprometimento. Eu acho que não só da família, mas do fisioterapeuta. Leva o seu filho onde o fisioterapeuta, ele tenha comprometimento. Que ele não diga, ah, eu acho isso ou eu vi isso. Sempre um tratamento baseado em artigos científicos, sempre baseado em artigo científico. a O nosso trabalho hoje ele é todo baseado em artigo científico. É, ele tem embasamento, né? Então, se, veja que teu filho está se divertindo na terapia, porque ele é uma criança e criança tem que brincar. A gente sempre diz no consultório que brincar é coisa séria. E para nós, brincar é coisa séria realmente. Então, leva o teu filho onde ele está se divertindo, Onde você veja que o fisioterapeuta, ele realmente está brincando com o teu filho. Não que aquela brincadeira, você olha para o terapeuta e é uma brincadeira chata, porque senão a criança também não vai estar tá se divertindo. Leva o teu filho onde realmente tem um comprometimento, onde você veja que existe um amor, como você falou, um amor, um carinho pela profissão e pelaquela pessoa que está na frente. Então, realmente, é muito gratificante né? isso. Quando você chega uma criança, os pais confiam o filho deles ou quem eles cuidam para você cuidar. É, comprometimento é a comprometimento. base de tudo do nosso trabalho. Eu queria agradecer a toda a equipe da fisioterapia que tem vindo aqui contar sobre as suas especialidades para os nossos seguidores, que eu tenho certeza que a partir desse nosso trabalho aqui do programa Dicas de Saúde tem ajudado muitas pessoas. Eduarda, eu deixo em aberto um outro momento para você vir também, tá? E assim... Parabéns pela profissão de vocês, muito obrigado. E o nosso programa chega ao final e ele volta semana que vem com mais uma dica muito especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até semana que vem.